Aviso já está na tela da TV. A letra A indica que o canal ainda é analógico e vai ser substituído pelo digital. A tarja na parte de baixo traz informações sobre a mudança. Por enquanto, são símbolos que vão aparecer três vezes ao dia. Mas o número de inserções vai aumentar até o fim das transmissões analógicas em cada cidade do país. As ações fazem parte de uma campanha que começou com os moradores do Distrito Federal e da cidade de Rio Verde, em Goiás. A ideia é avisar a população que o sinal analógico da TV vai ser substituído pelo digital. A campanha também vai ser feita no restante do Brasil, um ano antes do desligamento. As transmissões digitais vão permitir mais qualidade de som e imagem aos telespectadores. Então, estamos iniciando agora um longo processo que se inicia um ano antes da transmissão digital em Brasília e que vai até 2018, que com certeza teremos lá na frente um, é, ganhos excepcionais, tanto do ponto de vista tecnológico, como de, do ponto de vista dos usuários. Para ter acesso ao sinal digital, é preciso ter uma TV adaptada, como esta, além de uma antena. Nas televisões mais antigas, é necessário também um conversor. Esse kit vai ser distribuído aos beneficiários do Bolsa Família. O objetivo ideal é 100%, 100% dos domicílios aptos a receber o sinal digital. A palavra de ordem é inclusão, ou seja, nós vamos trabalhar para que não haja exclusão de nenhum domicílio, se possível, desse processo. Em caso de dúvidas, você pode consultar o site www.vocenatvdigital.com.br ou ligar no telefone 147, que funciona 24 horas por dia.